O Reginaldo, nós estamos aqui na terra da Rita. Nós estamos aqui na terra da Rita. Bota a mão no ombro dela e vem cá, só você que tomou essa moça aí. Ô oh, Rita, que alegria, Rita. tão feliz. Você está joia? Tudo bom? Eu bem. Tudo bom. Esse é o Pedro. Ah, o Pedro. O Pedro, você conhece o Pedro? Não, ele foi Pedro. lá na mamãe uma vez. Foi o Márcio de. Ah, foi o Márcio é. Né? é, seu irmão Marcia, seu? Não, Márcio é meu amigo Ah, é. tá, tá secretário. foi lá sabe. fazer Parece que lembra ele um pouco Ô <risos> Rita, ele, né? o pai dele era Você conheceu Fala que é o, Dr. Aqui, Dr. o Lunes. Ah, conheci ele era engenheiro. Eu, eu, sou, eu, eu sou neto do Dr. Nunes. Ah. Sou, eu sou filho do Luiz Geraldo Rodrigues Nunes. Isso. E esse capataz aqui, o é, guarda aqui, o segurança. É quase, é segurança. É, tem, tem que andar com segurança. É, tá bom. Eu é parede do Dr. Augusto. Doutor Augusto. Antônio Augusto. Eu, eu, sou, eu sou filho do, do Luiz Geraldo Rodrigues Nunes e neto do Dr. Luiz Luiz é, Rodrigues Nunes. É. É. É cristalesce de raiz. Eu nasci, nasci em 63 aqui em Guapuã, quando era Guapuã. É, eu também nasci em Guapuã. É. Aonde cidade... que fica Cláudio, em Guapuã? Ah, não existe mais. Acabou. É, Virou cristais é, paulistas. É paulistas. É. Oh. Eu tenho uma foto que tá os meninos... Os meninos da Pizé, o, o, o Mitinho, aqui na, atrás da... da, da, da do... do da estação? da estação? Aí está escrito Guapua. É, tinha, estava escrito é. antigamente. É. Depois, é. Depois da, de fato, a, a primeira grande reforma que foi feita em instauração aqui foi em 89. Inclusive, começando aqui pé da Plauta. É. Revitalização em 1989. Aqui, ó. Inaugurada em 22 de abril de 1989. Aqui, nós estamos aqui na Morgiana, estação né da Morgiana, é. e foi transformada a Casa da Cultura, né? É. A, a Rita, vamos, vamos conversar essa história aqui, Rita, bonito, que se chama aqui é o seu chão, né é. o seu terreiro. É, eu nasci aqui na frente, e que antigamente não tinha hospital, né, então é era parceira... Eu nasci aqui, o, o meu avô tinha o armazém que meu pai tomava conta. E eu vivi aqui até os sete anos. Depois nós, o, o vovô passou a, a casa, a, a loja, para tia Rita. Não, primeiro para o tio Luiz. Aí nós fomos para Santana. Mas aí a gente vivia aqui, porque o papai era vereador aqui, então a gente estava sempre aqui. Toda terça-feira tinha reunião e a gente vinha e ficava aqui. Aí um tempo eu estudei aqui, porque eu fiquei na casa da Tia Patricida, e mas eu fiquei assim... Eu adorava Santana. Santana para mim era a maior fazenda do mundo. Santana você conheceu? Eu não conhecia não. Aonde que é a fazenda Santana? É, indo para Ribeirão Corrente. Era do seu avô? Era do meu avô. O vovô tinha Santana e a Coloninha aqui, que, a que coloninha. é a Coloninha no fundo do cemitério. É. Depois foi do doutor. Do, do... Depois foi do Nilo. Nilo. E agora, agora é do Adinor. Adnor. Adnor. É, José é Alves, né? Ô é Rita, o, o Carlos, o Chaleira, hum. ele ficou empolgado quando eu falei, ele falou que viria aqui, mas ele não, não apareceu não. Ele é, que é corretor, né? Se ah, peça. Sei, é, ele é, é filho da dona Miriam. É, eu. Sou Valdomiro, ela foi parteira aqui e enfermeira, né? Hum. Ela faleceu agora, deve ter uns 15 dias, um mês mais ou menos. Ah, aí estava contando aqui que isso aqui era, era um quintal muito grande aqui era. da casa do seu avô, que era. tinha zaputicato. Nós brincavamos aqui, aqui era tudo, O corteirão era tudo do vovô, né? E no fundo a fazenda do Céu É. Aí a gente brincava nesse corteirão aqui. No, na, na máquina, a Pizé morava no fundo, aí a Pizé também tinha muito filho, aí juntava tudo, vinha os meninos já tinham aparecido lá de cima, então era uma festa, nós brincavamos, nós brincavamos em das artes, tinha muita mangueira, muita jogo de cabeça, e a, a, as palhas de arroz, as palhas de milho, de, de café, a gente subia, porque fazia uma montanha, né? Então a gente subia e descia aquele negócio o dia inteiro. Ô é, oh, Rita, fala para mim então o nome do seu avô completo. Meu avô, Antônio Prado. E a sua avó? A minha avó é Benedita Sandoval Prado, mas ela era conhecida como Titina. Titina. Né? Era uma pessoa fantástica, né, um coração é, ela grande. Ela muito bem, depois a tia Rita pegou o dom dela é, linguiça de porco, ninguém faz igual a ela. Aqui, o Mas não tem mais ninguém também. Ninguém. Mas, um eu, mas eu vou citar aqui para contar a história. Quais são os filhos da dona do Antônio Prado? que são... Antônio Prado é o Manuelito, que é o meu pai, o tio Carlos, o tio Célio, o tio Renato, eu estou fazendo por ordem. Certo. Tio Renato, acho que a tia Lourdes, o tio Fernando, o tio Luiz e a tia Rita. A tia Rita era a mais nova, que foi a última que morreu. Você é filha do Manuelito? Manuelito. E quem são os seus irmãos? Aí meu, meus irmãos são Geraldo, Manuelito, eu, Antônio, é Luiz? Antônio Luiz Célia. E teve a Renata, que morreu com 4 anos. O, o seu nome é por causa da sua tia? Não. É por causa... O meu nome do... por causa, era, foi por causa de uma promessa da vovó. Santa Rita? O, é. Da vovó de China. Aí ela... Mas você pôs, tio... Mas na minha família deve ter mais ou menos... Umas 6 pessoas que se chamam Rita. Rita. É. A tia Rita foi, foi é, registrado como Ritinha. Ritinha? É. Porque o vovô chegou lá no, no Zunes e falou assim, nasceu, nasceu Ritinha. Aí ele escreveu Ritinha. Ficou com o nome? Aí ficou Ritinha Maria. Maria. Ah, esse chão aqui que era de vocês, ou... Oh... O Xareira estava me contando que ali era o lugar que amarrava os animais, é, né? Aqui é, Porque é, aqui pá. era a venda do São Antônio. É. Você lembra dessa venda é, funcionando? Lembro como se fosse hoje. Tinha o é. um balcão, assim, um balcão grande, depois virava. Tinha umas cristareiras que punham as coisas assim mais, mais importantes. Certo. É, vendia de cama a gasolina. Sal açúcar. Sal, açúcar. O pessoal das fazendas em volta comprava aqui. Eu tô. Nós estamos aqui com barulho de caminhão. Na época aqui só passava carroça. Calma, carro era carro difícil. de é, Tinha um carro de praça aqui. Certo. E. Você e... lembra e do trem. nome desse carro de praça, motorista? Ah, Daí não do lembro, tema. eu não lembro. Tinha... Tem uma história legal que o meu irmão, o Antônio, ele era, assim, muito banhoso, então ele ficava com febre, aí a mamãe chamava o carro de praça para ir para Franca. Aí teve um dia que ele teve a febre e, eu, e o carro de praça vendia vendido carro, ele estava sem carro. Aí o papai viveu para ela e falou assim, agora quero ver como é que vocês vão fazer, porque não tem carro de praça para levar vocês em Franca. Aí, ele cur... Aí sarou sabe. a febre. Aqui, ó, pra frente, é? tinha uma, uma venda também que acho, que acho que o senhor chamava Agostinho. Mas eu não sei o sobrenome dele. E ele tinha uns caminhãozinhos pendurados. Aí o Antônio tinha febre e falava, você sabe me dar um caminhãozinho que tá... Pendurado curava lá? curava a febre dele. Estava tá pendurado lá na Agostinho, eu sabe. É. Aí ele sarava. Ele, ele tinha a febre de mentira. Só para ele ter as coisas. Ô Rita, e, esse espaço aqui, desse quarteirão, isso aqui tudo era aberto. É, isso Era uma coisa aberta. Porque ali, mais Aí na do frente... Lado, ali do lado morava o Eurípio. Eurípio. Eurípio García. Ele correu agora, por tempo. Ele é irmão do tio Ulisses. Então o Suolito já estava morando ali, ah, consertado morava aqui. Consertava bicicleta é. aí, né? Ah, tinha um marceneiro um, um que era o pai da Dona Miriam ou o esposo da Dona Miriam É, o, é Valdomiro? O... É Valdomiro, não. O esposo da Dona Miriam Ah, é. Sou Valdomiro, ele é marceneiro, não é. me engano. E tinha o, o, o... É o seu ah, é. é é. Valentim ali mais para baixo é, de é do outro de né? mais recente. mais recente. Ah, o Pedro está aqui nos ajudando nessa conversa a ah, a nossa caminhada é muito rápida né, Rita? é você assim lembra quando é. você era menina ficava correndo é. aí atrás de de pique de salva salva brincando que era a, a brincadeira que eles jogava lá de queima como é que chama aquele negócio eles riscavam o chão, é, não lembro. Não, nós lá dentro do, da, da, de casa mesmo. A gente nunca brincou assim na rua, da rua? Da, no a gente ficava aqui, aqui na, na, na, na, na estação. O Solacir tinha três rindas, é. era a Lucélia, a Yolanda e a outra, não lembro não. Aí tinha o Jacob, e tinha a Marina que morreu, também na época da que minha irmã morreu. Aí a gente ficava muito aqui também. Muito aqui. Mas que bom. Aí já estou com um barulho aqui veio é, é, interferindo usar, aqui. Mas nós vamos fazer mais umas imagens. coloridas. Aqui nós estamos em frente à Morgiana aqui. A Rita era menina, né Rita? É, era menina. Você andou na Morgiana? Andei muito. Muito que você fala é, até Franca, é, até Chave Franca. Tataquara. Eu, não, nós, eu ia até a Franca, a gente ia muito, porque a gente morava em frente, então quando o trem apitava, a mamãe falava assim, gente, eu estou indo para Franca. E saía correndo, atravessava a rua e entrava no trem e embora. Atravessava a rua. É, eu falando essa que... semana nós fomos em São Paulo, fomos lá no, no Museu do Ipiranga, Aí tem uma, uma Maria Fumaça, aí eu falei para os meninos, eu falei, nossa senhora, é igualzinha que tinha cristais, que a mamãe gritava, tô indo pra Franca. E, <risos> e soltava fumaça mesmo? Soltava, só, é, os homens ficavam com as camisas tudo queimadas, porque tu saía faisquinha. a faísquinha. Faísca, né? Ah, ou tinha o um horário certo de ela passar por aqui, ah, né? Sim, mas aí eu não lembro não, esse é o meu perdão. É. Ô, ô, ô Rita isso que dava movimento para esse lugar, Eu né? Eu acho que era uma parte da uma parte da manhã e outra parte da tarde que na parte da tarde vinha as correspondência que a, a minha tia, irmã da minha mãe, era agente do correio. Então o meu primo vinha buscar o malote de carta aqui. Oh. O Sr. João Rodrigues era presidente? Você sabe quem é que era o, o gerente aqui? O, como é que tomava conta? Era... era o Sr. Olacir. Olá? É, eu acho que ele chamava Olacir. Olacir. É. Morava aqui mesmo, né? Morava. Aqui assim tinha uma casinha, ó. É. Do lado de cá. Precisava de, da gente tirar uma imagem do outro lado, porque aqui é o fundo, né? Lá que era a frente da é, é. Que a máquina passava. A máquina passava ali. Né? É. Mas aqui era a frente mesmo da, da cidade. É. Lá era o fundo, né? É. Porque.. É, o, o, é, a aqui... gente entrava aqui para pra... E tinha o alpedrezinho lá. Vamos lá ver esse lugar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje dia 29 de setembro. Estamos aqui na Bogiana, junto com o Pedro. E uma pessoa muito especial, um vínculo muito grande, a Rita. Rita, o seu nome todo é? Rita de Cássia Prado Silva. Silva. O Silva tem... é do Reginaldo. Essa é do Reginaldo, mas filha, neta do seu Antônio Prado. né Nós estamos aqui na estação. Agora vai ser um, um, um bisneto, né o Cícero, que vai, que vai colocar, que vai filmar para a gente aqui. Ele vai perceber aqui. Aqui lugar bonito, né? Aqui, Rita, só parar um pouquinho, Cícero. Aqui que mais ou menos que passava. É, passava aqui, rentinha para ter o um espaço para a pessoa trem, subir. O filho do trem passava, passava a escada aqui. passava aqui assim, tipo Ficou As... 10 centímetros. É. Para a gente Quer dizer, aqui, aqui você já pisava no.. no... No trem. Uhum. Essa proteção já tinha, né? Na já tinha, tá, tá, tá, tá. tá a cobertura tá, tá. da Pessoal, essas pedras. O Pedro podia dar uma informação, porque eu fico curioso, porque lá em Franca tem muito dessa pedra encalçada. Da onde é. essa pedra vinha? Essa pedra vem da região mesmo aqui. Vem de Minas. É de, Minas. É de, Minas. É de Minas. É. Eu acho bonita, nós temos muitas calçadas ali no INPS, de em Franca, ali com essa pedra, de hum, pedra mudã. Né? E eu estou falando isso, que é o santo, porque eu tenho um livro de geólogo que podem medicar-se, podem postar geólogo, e ele falou que você vai procurar, se tem pedra boa, si se tem pedra calçada. você está tá, calçado, você vai fazer e aqui nós vamos perguntar, a mochila, por movimento tempo hoje, é a casa da população. O que responsável, que agora é o senhor, o senhor, é, é, é, é, é A Rita é ou Rita de Cássia ou Rita Maria, é um dos dois nomes que, que tem, né? É, é, é, muito bom. E eu falo que toda Rita é por causa é da santa. É. Ninguém fala assim, ah, porque eu gostava do nome. Não, é porque é da santa. A minha e irmã tô... chama Maria Rita, é por causa é. da santa também. É. Eu chamo Pedro Paulo, porque eu nasci no dia de São Pedro e no ano que Paulo VI foi é, é, chegou já. ao Vaticano, então, Ai, é, dos dois o Paulo VI foi, foi o Papa que, a... mais, que mais ficou no, no, é. no, no, no papado, né? No papo. Ô, ô, ô Rita, só para fazer um parênteses, nós estamos em Cristais Paulistas, mas a, a, a Cássia lá agora é outra força, né? É, Tem um a, templo aquele novo, santuário muito santuário, grande, bonito, né? Vocês já estiveram lá? Já. Eu estive lá duas vezes, né? E eu fui pastor de Cássia ali, eu conheço muita gente. Foi um lugar muito acolhedor, da cidade muito boa, Cássia. E é tão bom. A Rita está assistindo é a só Rita, você percebeu que nós estamos fazendo alguma coisa aqui, é, como é que chama? É de amador. Mas você tem que ajudar mais essa cidade sobre. Escrever mais, falar mais, registrar mais. Em é, porque a gente tem que guardar, né? Porque claro. Hoje em dia ninguém fala mais, não conta mais história de antigamente. Oh. O pessoal não, não senta para escutar. Lá em casa a gente conta muito. A gente conta muita história que passou, então a gente sempre vai guardando. Os meus meninos sabem muita coisa de, de antigamente. E tem muita gente que você conversa que não sabe. Você fala assim: quem foi seu avô? O que, que ele fez? Ah, não sei, não sei. Então a gente tem que conversar. É, logo que eu fiquei sabendo que você é cassieiro, cristalense, aí eu falei: se assim, dá uma coisa de conversar, mas eu queria é, fazer esse, esse registro em loco, aqui em Cristais Paulista. E vou fazer um desafio para você e para esse moço, tio, o Reginaldo, que também conhece e sabe. Muitos cristalistas de boa nós temos em Franca, né? O ossos centenas. Ah, Muito não pra lá, né? Foi para Ribeirão, pouca gente foi para Ribeirão. A maioria, a Lucélia mesmo, que era a filha do, do chefe da estação aqui, ela é casada com o, Bile, com o Bialho. Eu não sei se ele é filho do Bialho. É, é, isso precisa de ser trazido a, a, a e registro e o Pedro, agora eu estou falando isso aqui como um desafio. Por exemplo, esse espaço aqui, reunir aqui o doutor Daú, doutor Moraes, outras pessoas, a família deles para contar a história deles e registrar e deixar é, um banco de, de dados aí, né, arquivos. Né, no fim pra... a gente acaba encontrando só finado a gente chega no cemitério e aí tem pessoal antigo, que aqui em Cristais também tem muito pouca gente antigamente, né? É, é infelizmente, é, é, não tem mais. Tem, existem as famílias tradicionais ainda, mas são poucas, né? É que chegaram, é, Cristais foi acolhendo muitas, Cristais Entendi. cresceu cresceu mais de dez vezes. É, Tre treze vezes a tinha... É. Na verdade. Essa, essa rua de lá, que era da cadeia. As três Eram três avenidas é. e umas quatro ah, ou cinco é. ruas que tinham casas. morava ali no Correio, ali em cima, né? Na onde que era o barco de Ulisses tinha o barco. Uhum. Eu morava aqui. Nossa, quando eu era pequena, para chegar lá era tão longe. Hoje é três coiteirão, né? É, é. Eu achava tão longe, mas eu ficava triste que eu morava no começo da cidade e ela morava no meio. É. Então eu tinha, eu queria morar mais perto delas. A, a igreja sempre que é o, o centro é. Né? de tudo ali, do comércio, né? E muito bom. Eu tem um detalhe o, importante, o, o, o, Ronaldo, é, você falou de, de, de Cássia, Santa Rita de Cássia, né? Não sei se é. você mencionou, nós temos a filha, a nossa filha que é mais velha, além do Cícero, a Cássia, que também chama Cássia. É, é nome de flor, né? É. <risos> também. Flor. Eu, eu vejo isso lá no álbum, no, no, no é interessante isso. É, mas a, não é Cássia, é a Cássia. A Cássia, Cássia. É. é? A Cássia e a Flor, é. a nossa é. filha é Cássia. É Cássia, nós temos dois, o Cícero e a Cássia. É. O Cícero é. você foi buscar lá em Roma, né? Foi, foi. É. É. Grande, amor, o grande né? tribuno. O então do no Nordeste, né? É, é. tem o padre Cícero lá. É, é. Oitão o então do no Nordeste, por causa do padre Cícero. <risos> Aquele grande foi o padre Cícero. Mas o, o, o Romano, ele, ele que fez muito, é, é, levou o nome de Cícero para esse. E a coisa que eu mais admiro dele é sobre a gratidão. Ele, no Império Romano, ele queria punir o ingrato. Certo? Uma punição. É um, um aluno que não agradece o professor, um filho que não agradece o pai, é, né? é um. um trabalhador que não agradece o patrão, né? Então, o ingrato, ele falou que era o maior inimigo da sociedade. E eu acho que estava certo que o Velho Testamento é um livro que vai incentivar a render graças. Né? O culto é uma manifestação da graça de Deus. O Cícero é esse... Tribuno Romano. Ô Reinaldo, mas que bom. Nós estamos aqui de avião. O Pedro está aqui. Ô Pedro, olha o Márcio. Ah, chegou aqui o Márcio! É é é... né? Vem aqui complementar estamos... o pessoal aqui, sair Nós já do vídeo lá, Esse é o historiador. Não não não não, eu conheço você, eu estou falando que eu conheço você. É, a, é a Rita, a Rita, sei, o, o Márcio, agora, agora eu, melhorou a, lá, a é, nossa é, conversa. Não está brabo, não. É, Eita, prato. Casa, prato. Ela prato. é neta do seu Antônio Prado. É, eu, muito bom, prazer, bom, eu, Ronaldo. Bom dia, meu amigo. Dia, meu amigo. É, aí, ó, Você tá é bem? Esse, Esse moço, prato. vocês conhecem? Ele é sobrinho do Solívio. Mas é, é, é, é o Dibi, a esposa do Solívio, a né, dona do Natália. Da Salastina Fiotes. Eu lembro. Lembro da Brava, muito brava. É. Já viajou muito sozinho. Tem uma, tem uma viaja muito versão. viaja até hoje. Olha que bom. Bem. Ô, agora não, porque agora eu estou quebrado, então finalmente difícil. <risos> é, mas Acabou tem uma história, tem uma história é, é. de vivência, né? Muito bom. Ele trabalhou aqui na prefe... é, prefeitura. Está é o... ligado ao trabalho, a cidade não saiu e conhece a Guapua. Me dá em poucas palavras por que Guapua, Márcio, só para ler esse vídeo Sim, aqui. No Brasil algumas cidades, algumas não, duas né, era uma cidade em Goiás e outra cidade em Minas. Mas a cidade de Goiás logo foi tirado o nome de Cristais para Cristalina. Então essa foi resolvida. Mas quando Cristais foi fundado, nós surgimos como nome Vila de Cristais, e tinha uma cidade em Minas, que já chamava Cristais. Né? E o governo federal decretou que cada cidade tivesse o mesmo nome, para não ter uma confusão de distribuição de verba, a mais nova trocaria de nome. E nós, como éramos oito anos mais nova do que a cristais em Minas, nós perdemos a nomenclatura de cristais e passamos para Guapuã. Mas o povo nunca aceitou isso aqui. É, por mais que oficialmente era Guapuã, as pessoas sempre se dirigiam como cristais cristais e até que em 1965 houve a troca novamente acrescido é do paulista, para diferenciar. Cristais paulistas. Guapuã é pouso alto. É pouso alto. É pouso alto. Muito é. Tem linguagem Muito bom! Valeu, gente! Fala, Pedro! Essa aqui é a espada do coronel Peter Mendonça. Ele é da Força Nacional. Tem a Na força dele aqui, da... uniformizada. E é uma espada... A espada <risos> dele? É uma espada, é uma espada de resposta É uma espada de responsa. E ela tem uma ponta aqui, né? e ela é todo gravada Você pode ver como ela é desenhada. Tem um gravão. Era toda com ali ela toda desenhada, é muito interessante. Aqui tem um, um documento aqui, o um, que documento é esse? Aqui? Esse aqui Não, foi só... da criação do distrito. Aqui ó, de 28 de julho de 1910 cria o distrito da Paz de Cristais. Cristais, com Y e E no final. No final. É assinado pelo Coronel Fernando Prestes. É, que era vice-presidente do estado de São Paulo, era a República Antiga, era, era os Estados Unidos do Brasil. Então sim. ele era vice-presidente do estado de São Paulo. É, não existiam os governadores ainda. Né? Sim, sim. Na primeira República, era, era cada, cada estado tinha seu presidente e seu vice-presidente. E ele era o vice-presidente, onde ele criou o distrito de cristais. Aqui nós temos. É... Aqui nós temos um documento Na nomeação da sua tia Aparecida Guilherme Garcia Agente postal do Distrito de Cristais em 1937 Assinado por Getúlio Vargas Aqui está a assinatura dele lá. Presidente Getúlio Vargas Então é... O nosso O nosso Acervo é pequeno, mas é histórico, né? É, é, é rico? É rico. É, rico. é, rico. é. Tem peças Aqui formiga. ó, uma, uma carteira de vereador do Sebastião Ferreira Nunes. É. O primeiro presidente da Câmara aqui foi o senhor Nazir. Nazir. Da CIF? É. é. Morreu pouco tempo, com 96 anos, o sogro do Toião, hum. é, é. Francisco. É, pai da Lucinha, Nacife, E é o, foi o último dos Nassif Que faleceu lá em Franco Uma família grande, filho de Dona Adélia Dacife, E agora eu vou puxar a Sardinha aqui Ela era da comunidade presbiteriana O Dazinho foi, foi Vereador aqui da primeira é, Câmara é, Primeira é, Outubro, turma, é, Primeiro presidente da Câmara é, Primeiro é. presidente da Câmara é. E aqui também saiu, foram é, tem alguns políticos aqui dessa cristais paulistas e Franca né? Ô Pedro, muito bom! Nós vamos divulgar isso aqui e vocês vão estar cada vez mais recebendo visita aqui. É claro! Os, os, A esperança nossa os, os, é essa, né? Os cristalenses. Venha fazer o um registro aqui. É, eu estou fazendo, eu, eu sou amador. Mas você também pode fazer o seu registro e divulgar a, a Cidade de Cristais, né? Sem dúvida. Sem é, dúvida. Um, um, portas abertas e aí, nós né? Estamos, nós estamos sempre fazendo, sempre que podemos, fazemos registro, fazemos a mostra da, da, da nossa história. E aqui, é, tudo... aqui eu sei que as peças antigas, eu sei que não vão mostrar, lá. É, Isso aí é um rádio. É um, uma radiola, né? Um rádio, é um rádio e vitrola. E vitró. É. Aí. E você tem. Ah. Quem é que doou? Parece que a placa está aí? Que só pra... Não, não tá. A placa de doação não tá aqui. Não está. É. Mas tem muita gente de. Esse aqui é o primeiro pra... projeto urbanístico ó, que o Dr. Luiz Rodrigues Nunes fez. Ó. Esse é seu avô? Esse é meu avô. Ai, ó. Aqui que nasceu a cidade, né? Porque esse foi o projeto que aqui deu fungo, né? Mas essa parte aqui ela não, ela não existe nesse, nesse, nesse formato. formato. Essa parte de cá. Né? Daqui para cima Então, é, aqui tem a igreja A praça E aqui, ó, onde nós estamos Que é a, que é a, a, a, que é a estação né? é, Esse foi o primeiro projeto Urbanístico De cristais quer dizer, Ela foi uma cidade projetada né? Existiam poucas casas E ele veio E ele era considerado Um, um é... Acima, à frente de seu tempo, porque ele construiu ruas largas nove de 9 metros de largura, com calçadas de 2,5 metros, 3 metros, Olha. e lotes de 20 por 40. Ele queria que, que as pessoas tivessem qualidade de vida, um né? é, espaço de terreno grande. E as ruas largas, porque ele, porque ele era visionário, ele sabia, ele sabia que ia ter muito trânsito. Já estavam chegando os carros, né? assim, já tinham carros, mas eram poucos. Né? É. Ele, ele falou, não, isso aqui vai, um dia vai, ser, vai ter muito trânsito. Então ele, ele previu ruas largas para que fosse, tivessem duas mãos. Né? É, né? Franca tem o, a rua do comércio. É estreito de é. Você estaciona um carro Mas não passa por outro. outro. É. Agora com o um carro grande é é meio difícil. É difícil. É. É. É. A, a, a, a rua antiga. Um aí. a, a, a Rita trouxe alguma foto aqui. Eu... Meu pai era muito amigo do Fernando Prado. É. Eu tenho foto do meu pai com o Fernando Prado. Eu não, não trouxe porque aqui está o, o papai. O tio Carlos e o... eu acho que é o tio Fernando, não tenho certeza. Essa daí não tem nada escrito. Aqui é a tia Zélia, a vovó, a tia Rita, aqui as meninas do tio Renata. Essas são três, quer uma aqui. E o resto é o Antônio, o Luiz e eu. Eu conheci o Luiz. Aqui tem o Fernando. Me lembro até. Olha só. Essa é a casa. casa olha só. Sim. Vira pra cá, Luísa. Olha. Chega mais perto aqui. Só um pouquinho gente. Olha que beleza. A casa está ali, olha. Tá ali. Ai, tô vendo aqui, é. Até o desenho assim é só é só um pedaço do muro um que de eles derrubaram para fazer garagem é, né? para entrar carro mas continua o portão é, o desenho do, do alpendre é e quem que mora hoje ali tem morador na da... hoje tem morador tem, lá ela é alugada é alugada da... para uma empresa essa é, é no fundo no, no quintal gente eu quero saber qual foi o fotógrafo que tirou, não tem o nome aí atrás, não? Não. Não tem. Eu acho que era o tio Renato. Quando ele vinha, ele tirava foto. Disse que a Eliane, ela digitalizou todas as fotos do Tio Renato. Então tem, ela tem muita foto. Poderia mandar para a gente, hein? Faz um pedido aí, Aí tem. Ela te tem mandar, porque muita é, foto. Vai enriquecer, a gente pode claro. fazer um. um aqui ó esse daqui também é na porta ó. é na porta ó. é a tia Lourdes a tia Rita eu não, e o guru quando ele do vai ter uma tocha assim tá da família inteira aqui, aqui é no quintal também no que é quintal, nascido com o boa. essa também é no quintal mas aí já estragou essa daqui eu, eu me lembro quando o Crisinho morreu. Essa foto Ele morava na esquina da Praça do lado da então, casa, Lá do Cacau. lá, eu, eu eu lá de morar. É. E aqui é a família do vovô. Uhum. Vira, pra cá, é, tá? Vira é. pra cá essa foto. Vira pra cá essa foto. Eu quero. Ai, que ó. Eu... Espera é, um pouquinho. Aí, vou ver aí. Acho que... só, só pra você é ter a é um... noção. Claro, o tipo é. dessa foto aí, ó. Eu tenho. Eu acho que essa daqui também se tem. Esse é o vovô, o vovô, ah, o Luiz, é. o Carlos, o Tio Célio, o Tio Renato. Não, o Tio Renato está aqui. Esse é o... Acabou na bateria, vai ter o final. não. Esse é o Tio Célio. Esse é o Tio Carlos, o Tio Luiz, o Tio Lourdes, o Tio Amito e o papai. Mira para cá, Pedro. Ah, que ela foto, é Pai. Pode aproximar. É, mais, é. Pode aproximar mais. Vamos ver se vem Vai Mais, bem. mais mais. Aí, tá mais. aí ó. Hum, que que foto de família bonita, hein? É, essa aí. Olha, bom. rapaz, todo mundo de paletó gravado, é, as Antigamente, mulheres. até menino andava de terra, é. né? Alguém é. é. me é. deu essas fotos. Ah, é? Eu acho que foi a mamãe, porque eu estava com ela. Você vi a Brice. Você viu a Rita, você lembra da Brice. Muito bom. Dia 29 de setembro de 2022. Não, eu não E Cristais Paulistas. eu quero aparecer também, porque o Ronaldo, estou é, emocionado aqui, com a Rita, Cícero e o Reginaldo. E Cristais Paulistas. Cristais Paulistas. lá no fundo na casa de tudo morado. morado é. Hoje em dia o prédio existe ainda, é uma, uma casa de ração, de rações. Mas ele foi cinema e eu assisti muito filme lá, do Tarzan e assim por diante, né? assisti muito filme lá. Tem uma foto do Antônio Prado, que fica sentado na mesa, vendo o jornal, eu quero é chegar naquela foto ali, ó. Ah, eu tinha Futebol. essa foto, mas ela vai nos abrir. Pode ir, pode ir. Ela apareceu aqui, viu? É. Não, não, não. Ele tornou o seu poder de estar. Ele está Era diversão é. é. as pessoas, né? Der... Não, não temos uma história é. aqui, eu sou. Eu tenho é. que é. é, eu estava vendo, é. eu tenho muito pouca coisa, não tem muita coisa, assim, escrita, nada. Porque... A senhora sabe se aquele eu... tipo de documento Aquele tipo de documento Que quando a pessoa morre Que é sobre a atualidade Quer querer de identidade Quer querer de motorista Certidão de casamento tudo isso, com referência ao auto-entrato, deveria ser doado para casa. É, então, eu sim. não sei com quem está. Isso, então tem que fazer uma busca na família. Ele perdeu. Né? Isso então, mas é precisa fazer uma busca na né, família, porque de repente um tem eu a sua. Eu outro, tenho tem outro. até a carteirinha, porque quando eu a mamãe, ela também soou, ela, ela fez os grinaldos, os porcos, os cristais, tudo. É que tinha escuro nessa ela, placa. Então, mas ela queria ter um ditoma de tudo e a industrial, ela tinha o curso de, de Florentina, então eu tenho dela o diploma e a carteira de estudante, ela já... É. Carteira de é estudante. A Aqui, a o Cícero, eles estão conversando lá, mas a gente pode falar. E a bilheteria, viu? Sim. A janelinha da é, bilheteria. É, é os fichês, é, né? É, é os fichês, é isso bilheteria né? do cinema né? é. aqui eu puxei para você tirar o bilhete já é. pegava o trem já, é, e já embora é, vamos, vamos lá um vamos de forma só para eu te dar uma imagem externa é aqui assim que eu quero é, mais do que vídeo certo? aí ó eu não sei quanto é que vai aqui ó aqui é a plataforma olha bem aqui as calçadas você me vira, puxa para trás, o contrário, o contrário. Aqui passava ó, o trem, você me vira, faz o jeito aqui. é. Tapa para lá, vai lá. Aí, vira a plataforma. Aí, ó. Esse aqui é a plataforma. Aqui, ó. Olha o portão grande aqui. Esse aqui devia ser o, o lugar de emoção, né? As pessoas chegavam aqui da roça, né? E lá, o pai chegava aqui de descalço, viu, Cícero? Aí, com o pesão no chão. Aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é até é um desafio para a nossa cidade lá de Franca, né, rapaz? Sim. A Morgiana precisa disso. Né? Aí, ó. Que história bonita. Aí. Que... Nessa... aí. Só Só filmando. Aí, ó. Isso aqui, pode Ô, Cícero, que coisa, dia bonito, esse dia é um dia histórico para mim e, e um dia histórico para esse pessoal aqui que está meio... Aí, ó. Você não conhecia isso aqui? Esse lugar aqui não. Não, não. Puxa, Cícero, você tava tá. Vim do lado aqui, desafiamos... A Rita vim Cássia, a sua irmã, como é que a chama? Cássia, Cássia, né? Conhecia aqui, isso? Ah, mas é, ela minha também. Exato, passava a história, né? É, tem que ver, o pessoal... Aí, depois de depois o avó, depois o Luiz... Não, é... Não, o Luiz é atrás seu papai. Depois de separar também, né? Aí depois de ter o Fernando, o Fernando foi cremado em São Paulo e eles compravam um do lado e foi assim, o do Fernando lá, que ele queria ser enterrado aqui, mas contava em São Paulo já era muito difícil. Para transportar. É, aí elas já cremaram e trouxeram para cá. O que vai acontecer com a tia velha, porque eu acho que ela vai querer ficar junto com ele e ela vai querer lá e ela vem Fica, fica mais. Assim. sabe, mas. Que desamilha, né? É, é. É verdade, é, é verdade. Aí no túmulo da vovó, do vovô tem. Ele, a vovó, e o Fernando. Como é que chama a vovó mesmo? Teixeira. É. É, é Benedita. Benedita. Ah, muito bem. É de O Chaleira. O tio. O tio, né? tio Vicente, a tia Rita e a tia Luz. Agora a tia Ludz foi a última e elas vieram para abrir e tinha cadeado. Hum. Aí ninguém sabia nada desse cadeado, para abrir essa porta. Aí a menina da tia Luiz pegou e falou assim, não, rebenta isso, porque como é que vai fazer? Eu não sei, Chave, não vou achar essa chave nunca. Aí eu mostro, o menino morou da prefeitura, eu conheci ela, que ela foi a professora dele. Hmm. Aí ela pegou e falou assim, eu vou rebentar só porque eu conheço, porque, porque eu não podia rebentar essa é. essa de pediatra. É. Aí me revendeu. Então, é, muitos túmulos foram, é, houve um chamamento da prefeitura para que as pessoas procurassem a prefeitura para, para é, mostrar a documentação de aquisição de túmulos, porque é, havia um projeto de construção da ampliação do cemitério, mas a certeza ainda não tinha provado e, e estavam acabando os túmulos, não tinha mais... Onde sepultar ninguém, que não tivesse túmulo, né? não, não, não dava para é, cavar novos túmulos né? e, e fazer novas sepulturas. Então, nesse chamamento, é, ficaram 90 dias com esse chamamento. As pessoas que não procuraram é, foram se usando esse espaço onde existiam um túmulos, mas não tinha registro nenhum, e nem nome, nem, nem identificação nenhuma e a prefeitura reocupou esses, esses espaços que não foram reclamados. Né? Então, às vezes, até o da sua tira, pode ter, pode ter acontecido isso, né? Não, porque não? Eu, eu vim em Ah, então tá bom. É, é. Aí eu reconheceu o lugar e tal, o lugar. Tal, lugar eu já sabia, ninguém, ninguém sabe. É, é igual do Tio Luiz, do Tio Luiz eu sei que a... Assim, O papai tá aqui e o tio Luiz é atrás ali. Uhum. Mas ela lá um pouquinho. É. Então eu. eu... Tá vendo como como a, a, a, às vezes as provas ficam na cabeça de alguém? Passar do vovô? Que ele quis fazer aquilo, fica só uma, uma família ali. Uhum. Porque eu acho, eu acho hoje em dia eu acho que ele não vai me enterrar aqui. Os meninos estão tudo para. Tá fora, então, Vocês poderiam procurar a prefeitura? No caso, agora é a Marcha BRN que, é, que é a responsável, responsável é. Né, pela, pela tributação, cemitério, essas coisas. Mas eu não sei, né, porque a ferida é. é viva, né? Então, pode é, a é dela. É, né, mas estou falando assim: se é uma vontade, se, se isso realmente for vontade da família, é só entrar em contato com a prefeitura. Faz é, essa mudança, é, né, faz essa mudança. Fazer né? Atualiza, atualiza, ali, né? atualiza. atualiza é, faz, eu, por mim, eu acharia, né, não sei, é, ela, ela, eu não sei se ela vai vir para cá ou se ela vai ficar com a família dela lá em França. Mas uh -huh. a gente nunca Mas sabe. eu fico sozinho lá. É, fica sozinho. Bom, apesar não não que não está mais lá. Rita, você deu informações aqui preciosas. Muito boas informações e eu quero aproveitar esse momento e fazer esse desafio às pessoas que guardar memórias. Aqui tem um lugar e esse lugar aqui, eu não sei se tem muitos recursos, mas pode ser ampliado com pouca coisa, esse moço Pedro e outras pessoas podem fornecer para quem... Solicitar via não correio de intelecto, de nada, é só pelo o, o, o WhatsApp, outra coisa, informar e passar esses documentos, essas fotos, ah, eu queria foto de tal. Alguém responsável distribuindo e pulverizando isso aí, é, espalhando né, essas informações. Você está falando, porque quando você queria conhecer de família, seria no cemitério ou nas igrejas, né, que eram batizados. batizado. É. Hoje nós temos aqui espécie de é, um cartório vivo de história, né, que é um museu. Vocês é. estão trazendo aqui informações preciosas e eu estou desafiando as pessoas a fazerem esse trabalho. Família, você tem a foto preciosa do bonita, mas fica só para você, né. Aqui você pode deixar ele se escadear, né, se cadeiar, né? A é, foto escanear. e isso aqui fica, você leva a original Sim. e pode também guardar aqui se alguém quiser. E, e isso aqui espalha, ajuda muita gente. No momento de, de saudade lá com os seus 80, 90 anos, querendo recordar, aqui busca informações, aqui tem. É, Nós estamos criando um, um arquivo digital. Digital. Né? Inclusive estão passando só umas 200 pastas de fotografias para. Tá? para serem digitalizadas. Nós temos cerca de 8 mil fotografias físicas que estão sendo digitalizadas, nomeadas, é, é, é, é, é historiografadas né, das fotos, e temos dezenas e milhares de fotos digitais. Desde quando, quando a fotografia passou a ser digital, igual a máquina, aí a, a, a gente deixou de receber as fotografias originais. É, originais né? Elas vêm digitais, né? mas agora nós estamos fazendo um, um trabalho de digitalização das leis, decretos, portarias e de, de, das fotografias que nós temos físicas aqui. Né? É. E, e nós vamos colocar isso vai estar daqui a, a um ano, mais ou menos, eu acredito, disposição. vai estar à disposição já no site da prefeitura, no site do museu. É, no site da prefeitura, na página do museu, né? então se a senhora quiser, daqui mais algum tempo, quiser pesquisar, é só entrar e vai ter lá é, a página do museu, do, do artigo público, artigo histórico, e entrar nas fotos, né? E aí isso vai ser, vai ser, por exemplo, quem tiver é onde sei... estiver, vai poder pesquisar. É. Se, se você tem é. a foto, você lembra do fato. É, é, é. Eu falo assim, ressuscita é. aquele momento na, na cabeça. Na época de... do, da festa de agosto, que era a festa de agosto, né? Não era é. a festa da padroeira, da, nada, a gente falava a festa de agosto. Vou fazer roupa para a festa de agosto. E na. Na festa de agosto, eu e as meninas da Tia Partida, a gente sempre foi anjo. Eu não tenho nenhuma foto de anjo. Quer dizer, eu lembro da gente passar na produção, assim, e... mas eu não tenho uma foto de anjo. Eu tenho uma foto do bonitinho. Na porta da igreja que veio, acho que chegaram de uma santa ali, aí tinha muito carneirinho. Essa foto oh. eu tenho. Mas de anjo eu não tem Eu não sei se o menina da Tia eu tem, mas eu acho que também não. Eu acho que você nunca foi. Porque eu, viu? No, não tem como provar? No dia que agora você aparecia o fotógrafo e a gente é. tirava, mas tirava depois, tirava lá é. na Tia e então eu tenho. Assim. É, a fotografia era para poucos, né? É. Era para o registro, né? É. A foto, a foto é. do. Oficial, que está É, igual o Antônio. O Frei Florenço foi padrinho do Antônio, meu irmão. Uhum. E, a, e o batizado dele foi, o único batizado que foi em Franca foi o dele, foi lá na capelinha Aí, a mamãe falou que ela nunca tinha visto, nunca viu um batizado tão lindo, não tem nenhuma foto. E a mamãe tinha a máquina. Tinha a máquina, né? É. Mas, Mas não tirou nenhuma foto desse batizado. Porque o Felipe Floresta foi pároco aqui na época que a Renata morreu. Então ele deu muita apoio para mamãe e o Afonso nasceu. Ela chamou ele para fazer isso. Ele e a Belmira. Belmira e Lívia. Ô Rita, eu quero participar desse, dessa conversa aqui trazendo uma, um fato do Chaleira. Chaleira é o Carlos, hum. filho da dona Miriam, que estava ali. Quando eu falei para ele, ele falou assim: ai ah, eu tenho que vir, porque eu tinha uma história que nós fomos lá na, no quintal, no caso da Jacuticaba e a dona Betinha, a esposa, a sua a avó, chegou, a gente teve que sair, correndo. Aí quando o pastor do rosto ela chegou com a bacia de, de japuticava, pelo meninos lá. Eu vou sentir, aquilo foi uma lição para a gente, uma coisa bonita, né? A generosidade. A, a gente, quando a gente era é criança. A gente era assim, a gente gostava de pegar o que não podia, né? É. A, a Tia Lalica morou, depois que a gente foi para a fazenda. Pedro, Pedro, fica, vai para cá, Vai para cá. A Tia lá olhar para cá. Lali, pra, a Tia Lalica Lali Lali veio morar aqui. Aí, a mamãe tinha plantado uma uva, que ele falou que. Tinha muita, tinha muita uva. Tinha muita uva, uma parreira grande, é. né? A, a mamãe tinha plantado uma mexeriqueira cocão. Ainda não existia mexerique cocão. Aí, nós entramos aí na casa, eu, Ana Lúcia e Ana Maria. E as mexericas estavam grandes, assim, mas ainda estavam verde. Ah, mas nós ficamos doidas por causa dessas mexericas. Aí, mamãe plantou, aí nós ponhamos as mexericas, escondendo dentro da roupa e saímos. Ela viu! Lógico que ela tinha visto. Aí, depois, ela falou a minha avó, que nós entramos, nossa mamãe livre, ela, mas que nós apanhamos o de Vigilica dela. É igual a casa da vovó Rosa, que é ali do lado da caixa d'água. Ela tinha uma pitanga. Toda vez que dava pitanga, nós tínhamos que ir lá apanhar pitanga na casa da vovó A casa era alugada, mas nós achávamos que a pitangueira era nossa. Porque a criança... É criança. E você falou aqui, parece que aí fica mais gostosa a fruta é, quando você. Te, te tem uma dá, aventura, é né? Tem, é, tem uma né? aventura. O, é, o rasgo de coragem de ultrapassar o acerto, né? Isso é tão bom. Rita, que coisa boa nessa arma viu? Estou muito feliz. É, mas se a gente é. começar a contar isso a gente fica o dia inteiro. Ah, Tem história, E tem que contar bom, e tem que registrar, viu? Você está de bom. parabéns e a sua família, né? É. A gente vê é, referência do seu amor e da sua avó, só coisas boas, gente que tinha um coração grande, generoso, sabia é, ajudar as pessoas, é, mesmo no sentido de. É, eu estava ouvindo da dona Miriam, um testemunho do, do Pedro né? Mas aquela mulher foi uma santa, porque ela ajudou gente aqui, porque viveu num momento em que havia muita carece, muita necessidade de, de coisas que hoje nós não, não damos muito valor porque já tem com abundância, né? Mas naquela época ela dava muita atenção às pessoas, né? Para quem que? Mas então naquela época não tinha, era sentiu assim, o rico e o pobre, é. mas não tinha A diferença, separação, eu, é, é, não tinha diferença assim, ah, eu ela Morava aqui, a bisé morava aqui, mas nós era meu irmão. É. Os meninos da bisé entrava na nossa casa, nós tínhamos uma empregada, que ela era Maria Machado. Ela não gostava de nós não, só gostava do Antônio e do Luiz. Aí ela amarrava nós tudo na, na, no pé da mesa. No pé da assim, dia, ela era a mesa. Assim, ela amarrava, os vestidos dela tudo rodados, então ela amarrando uma, uma calota assim no, no pé da mesa. Nós ficávamos tudo amarrados lá. É um tempo que marcou, né, Rita? Então a gente brincava tudo, não tinha diferença. Hoje tem diferença. O rico não. convive com rico, o rico, com o pobre convive com pobre. Antigamente não. Era misturado. Era e tudo agrupado. misturado, é. é. E eu adorava, quando nós mudávamos para a fazenda, eu só ficava com os meninos dos colonos, porque tinha colônia na fazenda. Então eu ficava com as meninas. E a Mas gente foi... levava comida para eles, lá na, na é. roça E voltava e na casa da Ruth Tinha um fogãozinho de lenha assim A comida ficava atrás Aí nós comíamos coité, coité. Na minha casa nunca tinha coité Era sempre prato de louça Nem, nem ferragato na casa do Pedro Esmalte também é. era, era comum Mas você está falando de coité mas tinha gente também que comia com as com latas de, de, de sardinha. De sardinha, tinha umas é, grandes assim. Umas rodas é, maiores, né? É, é, lata de doce de goiabada. Goiabada. Né? E a mamãe ia em Franca e trazia pão com presunto. Eu estudei na roça, lá na Fazenda Santa Lúcia. Aí eu levava pão com presunto de lanche. Os meninos dos não tinham isso. Eu trocava troco de pipoca, troco de cardeirãozinho de comida, que eu gostava mais. Eu não gostava do pão presunto. <risos> mas é, o pão presunto era chique. É, né? mas, é, Mas não era presunto que a gente falava, não tinha um outro nome, salame. Não, era presunto Era presunto. presunto que... Tinha o salame e o presunto. É presunto. O salame tinha um gosto diferente, né? Eu, é. eu gostava mais do salame, era mais, é, mais forte. Né? Ô gente, que coisa boa. É a gente tá... Então eu acho que antigamente não tinha diferença, passagem, diferença de política, classe social. Era tudo igual. Quando tinha as festas aqui, quando... eu não sei se ele lembra, mas eu acho que ele não lembra. Ele é da idade do Antônio. Quantos anos, Pedro? 63, você tá? 63, é? 69, Tem 59. 59. Sou é, de 63. Ele é da idade do, do Luiz. Aí, quando era 1 de janeiro, 31 de janeiro, nossa. o tio Renato, ele só enterrado aqui por causa disso, eu acho. Ele gostava muito daqui Ele vinha passar o primeiro de janeiro aqui a Passar do ano Passar do ano Começava no começo lá nos e entrando dentro das casas e com a banda E entrando com a banda, banda é, Você já soube essa história A nossa casa era a última Era a última casa aqui no é último sim, dia sim, das festas eu... de ano, né? Então é. a gente aí, entrava a ia... banda dentro da casa e vivia e comia tudo que tinha lá e saiu lá. Tinha uma benzona preparada. já, o, o biscoito o, o, o dono da casa seguia junto. É, seguia junto, aí Não, ia, ia pra banda. Aí, nossa. esse é o caso, eu gostava, porque eu morava na última casa. Então eu não tinha conseguido seguir para lugar nenhum, acabou, a festa acabou aqui. <risos> é verdade. A casa Isso aí, que infelizmente ela está falando. Você foi a gente na, na vai e abre aquela outra porta ali, só ali. Ai, a casa que ela está falando é ali, ó. Só, pode abrir ah, ou não? não. É, tá é, é, abre só é, essa, porta é, essa é, porta é aqui, ó. Vamos ver aqui. Só para só ver a que casa que ela tá falando. É, nós estamos falando daqui tá de dentro. Você for lá fazer um pouco o registro é meio duro. Eu, eu, eu, eu. aqui ó ali, ali que é a lá ó eu, agora o Reginaldo me vir aqui que eu vou, vou sair ali Virei, porque... é, é. Aqui, ó, sim, só tocando aqui aqui ó, nós estamos aqui saindo e aqui ó isso aqui era é, é o terreiro aqui da casa do senhor Antônio Prado ali ó e a casa que é a avó da da Rita morava ali. Ô Rita, era é, é o mesmo formato ali da casa? Não? É a mesma coisa. A mesma coisa? É, é, quando nós morávamos aqui, aquela porta da sala, que é lá no Alpendas, não, não abria. Só quem entrava por aquela porta era o vovô, que ele tinha a chave e ia para o escritório dele, o vovô Antônio. A gente só entrava por esse portãozinho aqui, para esse corredor. Ô, ô, ô Rita, o Márcio deu muita informação boa para você do seu avô como contador que eles vieram para fazer aqui, é, você viu que coisa é, bonita mas, da história eu, é, eu e o seu tenho... avô, é você também tem essa informação Eu tenho uma história, uma, uma história que meu avô começou aqui, ele vendia banana ele se pelo... Abogiano. pela Amogiana e ele morava num quartinho, mas a mamãe nunca me contou aonde que era era no um quartinho que morava, ficava junto com as bananas, que dizer, ele foi fazendo o pé. o pé de meia dele ficava banando. É. E depois que ficou. E a ganhou muito dinheiro para saber com por o quê? Porque na, na época era muito escambo, moeda mesmo era difícil. É. Então os sitiantes, os pequenos agricultores, o pessoal que morava em volta, é, vinham e faziam um escambo, trocavam o que eles tinham por coisas que eles precisavam que era é. querosene, óleo, é, sal. E assim por diante, né, As coisas que eles, não, que eles não produziam. E como eles criavam muita galinha, ele tinha aqui no, no, no ah, fundo, é, hospital, ele tinha um galinheiro também. muito grande. E ele foi, hum. é, ele chegou a mandar assim, ele chegava a mandar vagões de galinha para a região de Campinas. Nossa, então é. a região de Campinas comprava muita galinha do senhor é, é, é, Galinha, muito, também ele ganhou muito chamava, dinheiro perdeu. É, era um o assim quadrado feito de madeira e tela. O Eu dia. lembro disso. É, ele, ele, ele ganhou muito dinheiro com isso, porque era escândalo, né? É. As pessoas vinham, traziam o que produziam e compravam aqui dele. E não, não... Trocava, trocava troco de comida. Trocava é. trocava o de o Pedro comida. usou uma expressão aí que tem vários sinônimos, que fazia baganha, como é que era os outros nomes? É barganha, troca, é, troca. Gambiar, é. não, não, gambiar não é. é, é gambira. como é que chama? gambira? Gambira, gambira. gambira. gambira. É fazer uma... uma fazer um gambira. Aí. É, é. Eu mas tiro, escambo é, é, é uma palavra mais, é, é, mais é, de, é, falar, é, é, é, vem do câmbio, né? É, câmbio é troca, é, né? É do câmbio. É, é, é Você é, dá valor a um objeto. Que corresponde a tal, Foi um quilo de arroz, um quilo de feijão, você tem uma noz. É, noza, arroz tinha, assim, né? Não tinha, tinha, é, é, é, não tinha sal, é, gasolina, cama, é, aqui é, na eu... fazia até caixão de fundo. Na loja do seu pai, eu tenho registro aqui, eu chegava e comprava de tudo, da taxia, é. o tecido, aí tinha o bateria gente que fazia. Antigamente né? não tinha funerária, né? O eu vou mostrar é, para você. A pessoa tinha fazia que o, o, tinha caixão. Que fazer o caixão. Quando era de adulto era roxo. E quando era de criança era é, branquinho. Era branco. E Roxo, você está falando. E o pessoal também fazia. Por isso que a gente fala de... roxo e caixão. É. Você está falando isso, eu lembro, eu era menino, eu tinha um medo de caixão, <risos> né? por causa do defunto dentro né? ali, a gente encontrava, né? que era aquela, aquela turma, tinha uns enterros que era meio barulhento né? o pessoal ia conversando alto, tinha outros que era quando chegava na cidade do patrimônio, aí mudava o ritmo né? aí vinha mais devagar, todo mundo em silêncio né? até, até o cemitério, porque, porque o cemitério foi, foi ele pegou as terragens e refez, refez as madeiras essa aqui é a maneira original ainda. Tem até o lugar de colocar os lápis, o tinto do tinteiro. Tá vendo? E o torrador de café? E o torrador de café? É. O moedor de café. É. essa aqui era para carregar amostra de café para vender. É. Eles levavam um esses potes com amostra com de café para fazer negócio. Ô né? gente, é. que coisa boa. Reginaldo, quais os dias que fica aberto aqui, o Pedro? O Pedro, fala aí para a gente. Aqui fica aberto segunda a sexta, é, da, das 8 horas às 11 horas, da 1 às 17 horas, das 13 às 17 horas. Tá? Nós estamos abertos aqui à disposição, esperando, esperando pessoas para falar e para a gente poder expor as, as, as nossas. Ah, tem muita coisa ainda para ser recatalogado, né, que está guardado no depósito. O trabalho é contínuo, né? O trabalho é contínuo. É. É, o, é, o trabalho o, o, o Pedro, e escola tem feito visitação de alunos? Vem ou não? Sim, que esse achar. ano nós já tivemos já algumas escolas fazendo visita. Quando a pandemia, esses dois anos, infelizmente. Atrapalhou muito, muito. É, ficou. Mas agora voltou já. Nós já tivemos é a. Direito de visitação Ô, oh, gente, foi muito bom. O teatro está ali, aquela é, bomba é, da roca de, de, é. de teatro. Estou eu com pouca luz aqui, mas está ótimo. O Pedro, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Oh, Rita, eu não esperava que fosse tão boa assim, a, a visita. É, foi boa. Foi muito preciosa. É muito bom. e Eu fico agradecido. A disposição sua, o Reginaldo, da gente. Estar aqui presente. Pedro. Eu agradeço a visita de vocês, estou muito feliz por isso. Feliz mesmo, porque é muito bom receber figuras ilustres, né? Que, que fazem parte da, da, da história do município. O nosso amigo, que é, que é um Ronaldo. É. É, é, Ronaldo. É, Ronaldo, frequente aqui, né? O Ronaldo, que é Cristais Paulista. Eu fico contente. E eu obrigado, quero contribuir mais ainda para esse museu e trazer mais visitas aqui para a gente. Rita, você gostou, então você tem que comunicar a outra pessoa para fazer o mesmo que você está fazendo. Isso é tão é. bom. Você fala assim, eu quero ver uma outra versão. Ah, cara. Então, <risos> é, verdade. É, verdade. é verdade. Porque, porque, porque a, história não viu a, versão. Versão. a história não encerra com você. Outra vez tá, outro lance, outro momento. Isso é. é tão bom que assim, você nem sabia daquilo. Vai é. enriquecendo. Enriquecendo. Enriquecendo. enriquecendo. Isso aí que eu estou falando. Você tem uma história, vem cá contar ou registrar é. e compartilhar. Lá. A mamãe, quando ela estava. É... Como é que chama aquela florzinha que tinha roxinha? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Não, era assim em volta e tinha umas árvores redondinhas. A, a, porque ali era só um alpendre só o e aberto aí, era o jardim. Aí, aí, aí é. seguia o muro. Até pouco tempo atrás, tudo vai esse muro e é por tempo. Eu achei, é. eu achei até que essa casa era tombada. Eu achei até que essa casa era tombada. Ninguém casa. É a ali, é. É. Caso, é, é, o, mesma coisa. Ô Rita, e o comércio aqui é o mesmo mesmo? Mesma coisa, tudo igual. Ali era, ali era o armazém. De, de, de, daquela casa ali e de lá já era a máquina de arroz e café De quem que era a máquina? O robô também Antônio Prado é. E aí depois construiu uma casa E no fundo, a Pizé morou também muito tempo aí. Mas era, era também é, é, armazém do, do, da Mogiana, não? O, o Alexandre de Lela, né? Alexandre de Andrade, ele usava aí para. É, aí os fazendeiros traziam café os cafés e... aí. Porque tinham. uma... Não tinha qual café? É, os... é. Do lado. A gente brincava em cima dos... Dos sacos do de café. Era saco de café, café que ia até no, no teto. O Reginal, na hora é que você for sair, é. você para ali depois do posto e desce para tirar uma foto com a, com a Rita, em frente ao armazém Guafuã. Ah, em frente ao Ok, Certo. Vocês me lembrou é. de uma história que nós brincavamos no quintal. E a vovó Rosa morava com a, gente, morava com a gente. Ela ficava um pouco com cada filha, né? Um pouco que a tinha parecido, um pouco com a mamãe um pouco com a tia Regina. Então. A vovó falava assim, ó, oh, cuidado com as vacas dos Alexandre, elas são, as vacas são bravas. E, e o meu irmão tinha um casaquinho de viludo vermelho. E a gente falava, vamos torear as vacas. E os tambores de gasolina ficavam no muro. Aí nós subíamos em cima dos tambores de, de, de gasolina, punha o um palitozinho assim, para as a vaca vinha, quando as vacas vinha, nós pulávamos e vinha embora. E teve uma vez que nós subimos, e as vacas estavam tudo embaixo do muro, assim, ó. Quando nós subimos pro, pro paletó, as vacas em cima do muro, nós jogamos paletó em cima do chifre da vaca e, ó, <risos> nunca mais nós vimos esse paletó. E, a, e uma outra história era que nós pegávamos doce e caçulinha da Antártica. Sim. E a, a, logo aqui, ó, começava que, que era... Cerca, cerca, né? É. A gente começava a cerca e ia fazer piquenique, então era um prato de doce, que a mamãe fazia os doces, doce de leite, pé de moleque, para vender, e, e a gente ia fazer piquenique. Mas a gente não, não trazia nem o prato, nem a garrafa de cançolinha. Aí o papai falava pro Jerônimo ou pro Iris, ó, oh, vai dar uma volta lá no espaço, que deve ter muita garrafa lá e prato que as meninas pegaram, é, meninas pegaram coisas para fazer porque lá no, no papo. Como vai? Ué? O senhor é de cristais? Sou. Aqui era loja de quê? É, é. Há uns anos atrás. É. Era do Prado, era do Prado. Era loja de tecido, de, enfim. É, é um mercadão aí, tipo de... O senhor conheceu? O senhor, conhecia, o senhor comprava botinas, o senhor comprava chapéu, o senhor comprava de tudo aí. Conheci. Mas o senhor não eu... chegava de caminhonete, não. O senhor chegava de... É. A linha de cavalo aqui da Furna que eu nasci e criei aqui na farinha da Guarimba, dos pimentas ali embaixo. Era cavalo de Como que é o nome do senhor? Zé Pires Costa. Zé Pires, Pires Costa. Essa que... moça aqui, ela é neta do senhor Antônio Prado. Neto do Antônio Prado. É. filha do Manuelito. Manuelito, que foi enterrado aqui também, é. trabalhou aqui muitas vezes. O Vicente, que era. Como é que é, Gerro, né? É, Gerro. E... O Vicente era casado com a tia Rita. Ah, é isso mesmo. Depois o papai passou a loja para a tia Rita e nós fomos para Santana. Poxa vida. E está viva, forte, com saúde. Graças, né? a Deus. Graças a Deus. Ninguém fala que ela tem 80 anos. 80? É. Aí, ó, é não Essa tem Isso é vontade né? dele. Ah, é, não tem 80 anos. Porque... Aí, ó. E nós estamos registrando, e o senhor fazendo parte dessa história ah, de Kuapuã. É. O senhor Cuapua. lembra? É. E eu estava querendo arranjar aqui uma história do O chaleiro não está aí, não? Eu não sei ganhar. É. Você não sabe. Você é o que dele? Ah, você está junto, Bom. não? Não. não. Ela é você minha é. prima. É sua prima? Ela é minha prima, mas por parte de mamãe. É. Por parte da, da tia Aparecida, ela é filha do é. da Caroline, é. que a Caroline é filha do Lissim, que é ele que vinha buscar as, as correspondências aqui antigamente. Mas pode cumprimentar a prima aqui? Ela ficar aí, ó. Oh, Aí, ó. Mas vamos falar, fala mais um pouquinho do seu pai Como que chamava o seu pai o Eu Don... chamava Francisco Costa Era Conhecido por Chico Costa né? E a sua mãe? Elisa Pires Costa O nome do senhor é? José Pires Costa José Pires Costa, irmãos do senhor Irmão? Eu tinha um que já foi né é. Jorgito Pires Costa Joaquim Filho, Costa, Antônio, Que coisa boa. Nós estamos registrando essas histórias e o senhor está entrando aqui na história, que coisa boa, mas o senhor precisa de ajudar a gente a, a escrever mais coisa bonita dessa Cristais Paulistas. O senhor está com quantos anos hoje? Eu estou com 74 Novo ainda. É. É tô... é. Mas foi eu muito novo. bom. assim, não, né? É, o senhor está muito eu bom. Faço. O senhor mora na, lá, na, na, na fazenda eu, ou não? Eu moro aqui. É, eu moro aqui. É, eu... Eu, eu. Eu tinha 20 anos, eu já era casado. Espera um pouquinho, cara. O chaleira está chegando aí. Está chegando. Espera aí que nós não... E aí? Eu preciso pegar um negócio para Um abraço pro senhor. Foi muito bom. Fala com o chaleiro. Ô oh, chaleiro, Ué, Como é que você. Oh, Ô! Tô... Ah, seu porcaria! Aqui onde é o chaleiro, Filho da dona Miriana. Espera um pouquinho, já vamos conversar, que ele é quer contar umas histórias aqui. Olha lá. Ô oh, Rita, que coisa boa, viu? A gente tem que ir para a rua, viu, reginaldo É, né? A gente tem que ir da rua, buscar ver, história ver, e levar quem pra. Esse povo aí, ó. Quem é o que, que é está acontecendo aqui? Vamos é. ver. É. Vamos ver chegou, se você lembra o alguma coisa. É, pode ser do Prado, né? Do Prado. É. Você conheceu? É. Eu conheci, ó, Aqui em Cristais, a gente tem que lembrar de um filme do João Ford. É interessante. Ó. O, o Fernando Prado. O prato tinha dois filhos que estudou fora, um parece que era médico, o outro engenheiro. Acho. Não, o Fernando tinha só a Marina e o, não, não, o, o Jorge... Antônio Prado. Ah, o Antônio Prado. É... É. Aí ele, não, ele é, o, tio que Car... o tio Carlos ah. era médico, Isso. presidente urdente, e o Renato Engenheiro. Renato, Renato Prado. E, tá. e o tio Célio médico. Isso. Hoje o um filho do tio Célio. É prefeito em Porto, Porto. Porto Feliz. É que coisa boa! Mas é, é, conta-se a lenda, se você vê, é. quando, quando a lenda torna na realidade, imprima-se a lenda, né? Eu falava que quando chegou o Natal, Pedrinho, o pessoal ficava lá no bairro do Dibar e tal, Ida, esperando o Renato Prado vir lá para pagar cerveja, picolé, para turma, que era um disso lá fora, uma pobreza desgraçada. <risos> Mas aqui, ó, eu trabalhei, eu trabalhei aqui com o Vicente. O Vicente era ah, meu patrão. É, é, o primeiro registro é de carteira, falo, meu. O Vicente, é, o Vicente era, era e o Fausto. É, e o Fausto. Vicente era marido da Ritinha e o Fausto da Lourdinha, é isso? É isso. Olha como é que eu estou mais ou menos. Ah, tá você está ah, ótimo, rapaz. Ô <risos> Chaleira, é. conta aqui, ó. Eu eles trouxeram ver... algumas fotos. E eu queria que você contasse aquele negócio de da lá que você não tem problema, né? Que você foi roubar a Japuticaba. Como é que é o negócio? Aqui, ó. Aí, ó. A família porra. Nossa! Aí eu lembro, na minha infância, eu lembro que aqui, ó, tinha um dia de sábado. Ele que é o dono cara, aqui, né? Muito, tudo ficava amarrado aqui na frente, ó. Aqui, aqui vendia até gasolina. Eu lembro, tinha uns balcãozão assim, ó, tinha... Aquelas caçambas enormes, tinha feijão, arroz, arroz 3 quartos, arroz inteiro, de tudo e sobra. Uma vez eu gostei tanto da sobra que eu pus na boca. <risos> ah, é. é porque ela era bonitinha, bonitinha né? Era... Bonitinha, era Ela em frente, assim, ó. ó. É. Era... Tudo na frente, só aquela ponta era... de lá. Olha que interessante. É, do lado de cá era o, o maior... prato? Era... É o prato, então e né? ia ter sido. Eu vou ficar bonita. Só acaba aí. É. Aí depois é, o Mananita o sumiu, né? É. a Brígida, Brígida? Brícia. Brícia, aí ó, tô mais ou menos, tá, então, vibora, você tá, bem, tá bem, né? 68 ah. anos, mas, ah. mas tá mais tá ou menos Você tá aí garoto aí, né? Rafael? Mas vez, bem, quando bem. a gente era criança, esse fato é interessante com a Não posso citar né? muito o nome, porque esse <risos> é o perigo. O Paulo, aqui na Nazira... Na na na ah, morava na aqui na, na frente. Casa. Casa. Não, não tinha nada disso aí. Né? Não, tudo era o quintal dele, é. É, tudo jabuticabeira. Uma do lado da outra, assim. começava lá na cama, eu terminava aqui. E aqui também, era duas carreiras, de brincadeiras. E o muro, sempre não tinha um muro, muro mesmo. não tinha muro, era tudo cerca, viva assim, nem eu. Aí, do lado de lá, era cerrado ainda. É, aí, eu, o Paulo Zé Lixando. Zé isso, um cerradão ainda. E aí, o Paulo César veio... Paulo César passou com 18 anos num concurso do Banco do Brasil. E foi morar em Coxim. E ele veio de férias, era uma época de jabuticaba. Na casa dele tinha jabuticabeira à vontade. Né? E aí o Paulo, eu, vamos roubar jabuticabeira? Vamos, eu já roubava lá todo dia. Cheio de pedra de jabuticabeira, mas o gostoso era roubar. Né? <risos> e de dia, mano, fomos lá no Cerradão e a gente era magrinho, novinho. Pelos galos da jabuticabeira, a gente do muro já subia na jabuticabeira, foi chupando. O Paulo era mais gordinho, mais velho, desceu, sumiu no pé. Nós olhamos. A esposa do Doutor do, do, do Frato tava chegando. Nossa, do pé, já voamos pro Cerrado e grau. O pau tinha que subir, já ficar no curo Passado uma meia hora, a esposa do Doutor Infrato foi lá na Nasida com uma bacia cheia de abuticaba. De assim. Tá aqui, não precisa subir lá não, não tá E tá aqui. Nossa, e não. tá aqui na Nasida. porque eu só se pedi esse. eu só se cabeça... esse. É. Aqui, aqui, essa casa verde. E... É... Você vai ser fácil aí, rapazinha? Coisa ressuscita. Hein? É. O meu primeiro registro de carteira o Vicente ensinou. Você qual é dela? Eu sou a Rita, filha da, do Manelita. Do Manelito? Eu sou a terceira. É. É Manelitim, Manelitim. É. Quando eu jogava bola ele era juiz. É. É, apanhou muito. Esse é. Manelitinha dando varza aí de cristais, por aí. É. Aí um dia meu filho, eu sou engenheiro e o meu filho passou no vestibular em Franca. A gente na protocolada é, até hoje. Então, ele estava lá, ele olhava em mim e falava, eu te conheço. Eu falei, eu sei, eu te conheço é o Manelitinho. Juiz ladrão. Puta maneira, como é, é, é, é, <risos> é que você tá, é, é, <risos> é. então, Eu, eu, eu é, com mestre? Você tem quintal tá aí também, não? não. É, é o quintal todo do antigo. quintal antigo é meu depósito, de pilha, ah, tijolo, é, etc. Só que não tem um de cabeça mais. Foram morrendo, só tem os animais que daquela cabeça. Daquela época. Outra época também. A sua avó, e a, ela tinha, quase no fundo daquela casa, tinha um parreiral. que barbaridade, que zumba mais deliciosa. Senhor. E quando roubava era, era mais doce, né? Mas não era, não era boa. Você sabe que não era boa. Ah, mas para roubar mas era, era boa. Era. era, ah, era, era nós era nunca chupavamos uva infância. pobre? Você é. lembra disso? Você está levando para. Nós fomos roubar lá à noite, é Brasil, e o Paulo Galinha, lembra o Paulo Galinha? <risos> Aí saiu correndo, ela acordou, ela só acordou e deitou. E, e, e ele foi correr, porque ele enganchou num arame farpado lá no lado, a roupa, ficou preso pela boca. Eu voltei para tirar dele assim, até hoje tem uma cicatriz, você lembra da. Você lembra como é que a uva estava boa. As aventuras disso. Ô, ô Charleira, foi tão bom você ter chegado aqui, eu já tinha te chamado. É. E você falou. Na hora que eu comuniquei com você, se você quer estar presente, é, eu e tenho que contar. Infelizmente, eu estou é. numa residência aqui. Estourou a rede de esgoto e a mulher quer matar. Essa mulher é minha esposa. Ah, opa, não, ela, aqui, ela quer me falar. matar, me matar, me matar, é. me matar. Eu estou lá dando uma até de peão lá. Ah, rede é. de esgoto não é coisa oh, boa de que se mexer. Me fala o nome das suas irmãs, ela vai, vai lembrar aqui. Que você a tem... a... O meu pai era o Valdomiro, que trabalhava na serraria com o, Toninho, com o Tonico Branquinho, Tonico com o Amélico e ele que daí é, chamava Valdomiro Borges. Meu pai morreu há uns nove anos. E a minha mãe morreu há um mês atrás, não faz um mês. Tá? Minha mãe morreu com 93 anos. Tudo é, velho. É, o papai mesmo, morreu sim. com 90. É, papai morreu cedo. É, papai morreu com 53. É, né? É. Eu lembro demais. Eu tinha um irmão chamado Geraldo. Geraldo, Essa cabeça sua estava tá é funcionando boa, bem. e Eu lembro do passado. Coisa de um mês, eu tô esquecendo tudo, mas do passado eu lembro bem. Ô, chaleiro, tire esse boné seu, só para o pessoal identificar você, saber. Aí, ó, eles me chama de... Eu vou pescar, o piloteiro era tão cascaceiro, contou tanta mentira para ele, eu vou contar umas mentiras para ele também. tem tanta mentira no barco, aí ele contava uma, contava duas. Eu reúne nos barcos de tardezinha lá na chega do Rio, lá no Rio Araguaia ele estava. Aí ele falou assim, você Aquele velhinho lá, cabeça de cotonete. <risos> Olha, Jesus foi muito bom, viu? Botou os ouvidos na cabeça. Porque para escutar esse velho tinha que botar debaixo do braço. <risos> Ô, Ô ó, ai, Rita, ai. valeu, Dino, valeu. valeu cara, o do valeu. Ô, Reginaldo. Aí, ó, você Agora viu um com... cara que conhece a história demais. Tá demais, aí. Demais, demais, é o Reginaldo Branquinho. É, o Reginaldo foi muito o Reginaldo foi amigo dos, dos, dos filhos mais novos. O, é o, é, o seu tio, o seu tio Luizinho Prado, foi um ícone aqui na cidade. É. O Luizinho Prado era um gênio, era um gênio. gênio ele era muito inteligente. Super inteligente. A mamãe contava que o primeiro rádio que o, papai comprou, que o vovô comprou, ele trouxe o rádio, aí ele pôs em cima da mesa assim, e, o tio Luiz veio e desmontou tudo o rádio. Hum. Aí, a, a, depois ele começou a, a mexer para ver se voltava de novo, mas ele não conseguiu, porque... É, é. Aí a, a, a babau pegou e falou para o vovô assim, ah, mas e agora, como é que vai fazer? Acabou o rádio. Ele falou assim, não, eu levo lá para o... Limpodelo? Ah, <risos> e, e ele volta de novo. E depois ele, ele fu foi fuçando, fuçando, sabe? Ele coxertava tudo, mas ele nunca estudou. Não estudou. Olha, ele, só, ele era um todo. gênio, retratista, não chama uma fotógrafa, era é retratista. Minhas primeiras fotos, tipo, para estudar, 3x4, o tinha que tirava. Se não era dessa ah, é não, Pedro. É. Eu, é. Eu, eu, eu lembro dele que ele era, ele era técnico de eletrônico. Não, você estava televisão, é. você rádio, você tava Eu lembro disso Onde aí. Ele queria. Eu queria ver uma, uma página, não só no Facebook, Viu, no Pedrinho. Ah. Ronaldo, faz. Tudo bem. Mas, escrito assim, ó, Ronaldo Sáter, histórias da nossa região. Amo é, ah, no demais. É, é, no Twitter. Não ele tem que ter uma página na, na internet, no Facebook, é não é só no Facebook, não. O pessoal tem história de Demórias né? e vidas, Ronaldo. É, né? bom. E vidas, é. Mas, assim, como que é seu nome? Eu, rico, o senhor não lembra de mim, né? Nós conhecemos, o senhor tinha uma caravão em 1986. Isso, Maria, Ixi. pra trás de mim. O senhor ia lá no Luiz de Oliveira, é. lá no aeroporto. Falou, meu irmão. Um abraço e com Deus. Nós estamos fazendo material para isso aqui, viu? Trabalha na prefeitura. É. Trabalha na prefeitura. Mas o Luizinho, nós tínhamos um clube aqui, era de Baixo do sobadão. Né? Pelo menos duas vezes semana tinha galinhado, tudo roubado. E, tudo, na da praça de O Miguel, o Márcio e o Unirio duas galinhas o tal, o Luizinho chega lá pra comer Vai lá Tonto já é, hum. é, é, é, é, é. Vocês me mataram a 47 e a 23 Eu tenho as fotos dela aqui das... <risos> ah, Vamos comer Luizinho Não coma as galinhas minhas Vocês têm que ter respeito Eu <risos> Bravo uma fera Quase Uma fera era... Pois, lembrou tudo em paz, acabou com a galinha. Né? As aventuras é... É, de um tempo, um tempo que ah, fica, né? Na época não tinha. Oh. A maior desgraça do mundo é. é uma tecnologia, mas quem inventou, uma das coisas ruins foi a televisão. Eu digo isso, eu sou engenheiro de Minas. Eu formei e fui trabalhar na Amazônia. E lá, não foi o melhor ano mediano. Mas ninguém ficava na Amazônia de 1976, 1977. E aí eu fui crescendo na empresa, virei chefão dentro da de empresa E aí, todo sábado, eu fiz uma quadrinha de bolha, a gente ia jogar bolha. Tá, tá, tá, tá, tá. Isso era 1984, 85. mas Aí eu fui em São Paulo primeiro, a na Valina que eu trabalhava, um plano de investimento, põe põe as suas minas lá. Tá? A famosa antena paranoica, paranoica. É. Você põe você vai pegar televisão aqui de São Paulo. Eu tá? uma fiz um jogo de palmeira. Tal, tal. E comprei, fiz um plano de ver Quando chegou na antena, aquele trem. Aí nós fizemos duas tendas, uma de. Uma de. Bandeirantes, só pegava a bandeirantes e a Globo. E aí, acabou o jogo de vôlei à noite, acabou tudo. Eu lembro que a gente chegava lá à noite para. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, cala a boca, cala a boca, novela, novela. Acabou o jogo de música, é, é, que... Que... acabou tudo. Acabou a é. amizade. Que... Acabou a minha televisão, Ninguém saía, ninguém, é, ninguém ficava lá, ninguém me Ninguém mais... conversava conversa, mais. Acabou, conversa, ah, né? acabou a conversa, acabou a conversa. Acabou com o um circo, é. com a torada, Eu não acabou, um com não, acabou com tudo. É. Acabou com o tutor, né? tinha é. um gatinho aqui ali, olha é. lá, foi lá, pra conversar. Aqui. Mas aqui. quando ela chegou. Ajuntava a gente para ir lá assistir, né? É, é, é. a casa é. da pessoa assistir. Não tá conversava, só... É. ficava só mesmo. Ah, televisão. Era desse jeito. Era é. é desse é. jeito. É. Ô, gente, é. foi é. muito Uma... bom. Gente, um abraço para vocês. É, um, um abraço. Tá. Eu sou um com o único marido que assume que a mulher manda dele. Tá a tá manda tem mandado. É isso mesmo. Então, é. que o, que o que vai eu fazer? Corre, não. Filho filho tem que tomar conta eu vou fazer os domésticos. Um abraço, obrigado. Hoje dia. O Tio O e o Vicente é. É vivo, são vivos ainda? Só o Tio Fauzi. O, é, o Vicente morreu? É, ele está enterrado aqui também. Tá Você lembra do Vicente? Não. não. não. Ele, foi, ele foi gerente do a gente pôde Banco Ponderante também. Quando era ali na Praça do Parão. Eu, eu lembro, ah, lembro só foi do... meu professor de história. Só sobrou o Tio Fauzi. Ah. É, o Tio Fauzi, a tia Cidinha, a mulher do Tio Carlos, e a tia Zélia é mulher do tio Renato, é a tia Dido e do tio Luiz. O filho não tem mais nenhum, morreu Nossa. todos. Um ó, Morreu todos e todos de câncer. Olha que coisa, mas é genético, né? É. Fica longe é. dessa família. Só, só o tio Luiz, só o tio Luiz, foi é. de desastre. Né? É. Foi num fusquinha, Depois, na né? rodovia lá perto. mundo, se num lugar. Olha que coisa. Grande, gigantíssimo. Eu lembro do Fusquinha dele tem hoje. E ele é pau para toda hora. Eu não Vamos lembro para... do Fusquinha, eu ah, lembro lá. do motor. Eu ah, é, do lugar, é, a motor. É, é, porque era uma moto grande. É. A moto não, acaba bem. Você lembra ele, quando eles atropelaram lá em frente o de bar do Divar, do Pelé? Lembro. Você lembra? Ele tem um buraco até hoje na pele. Ah, é o Pelé. Pelé. É. Pelé, Pelé, Pelé, Pelé. É. Um eu lembro como fosse hoje. Tô pela de um, ninguém sabe onde vai chamava de motor. Motor pum, passou na rua, o motor pegou ele. Pelé né? era parecido com É. Lício. É. É? É, era a brisa do Manelito, é. parecido do o É Renato Irani de Paula Garcia. É, tudo assim. Tudo assim. Gente, um abraço a todos. Tchau, ó, um abraço. Ó, gente, foi muito bom mesmo, viu? É Registrar essa história. Então, Guapuã, é, vamos lá em Guapuã. Rita, um abraço. Tchau, pastor. Você. Tudo de bom. Foi professor. muito um bom mesmo. Do, do Reginaldo, Amor, seu obrigado. motorista excelente, viu? <risos> que ficou. E o guarda-costas <risos> aqui. obrigado. Ah, foi muito bom. Tchau, tudo de bom. Viu eu vou ver o que, que eu tenho lá. Sim. E eu preciso conversar com as meninas da Tia Rita, porque as do vovô, eu tenho. Ela estava falando para o Márcio que eu tenho um santinho do vovô de oh. sétimo dia. Então ali tem as datas de nascimento e, é, data e a data de morte. É, já... Eu vou eu vou dar uma procurada. Pra, pra eu tenho muita a gente co... tudo aqui, ó. Eu tenho e muita coisa. É, é porque ele falou gente... que pelas datas ele consegue consegue ó, pesquisar, é pesquisar. É verdade. E eu tenho muita coisa assim. Eu tenho uma carta do Gluque de Ribeirão, quando ele estava em Ribeirão ele escreveu para papai e ele pergunta para o papai se, se alguém vai para Ribeirão pegar cerveja. Porque a, a cerveja é a, o papai mandava Caminaldo aqui para pegar cerveja lá na tarde. É, é, a famosa fábrica da Antártica. Nós encontramos daqui uns minutinhos então. Falou então. Um abraço, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Ô Rita, Olá. como é que a sua cidade tá bonita, Rita? Reginaldo, daí, aí, ó. Olha, você viu só que beleza? É, chega mais Guapuã. perto aqui. Guapuã, Guapuã. Hoje é Cristais. Cristais é. paulista. E Guapuã ficou um tempo, né? Só um tempo. É, depois e... modificou, pá, né? alterou o nome. Ô Rio, imagina... tem essa irmãzinha aqui com o nome é. Guapuã. O, o, o... Você imaginou que a sua cidade fosse crescer um tanto assim? Ah, já não imagina, né? É já... tudo, tudo terra, né? Chão. É, aquilo era tudo chão, aqui não tinha nada. Fazenda. Fazenda, eu não sei o nome do, do, do fazendeiro que fez isso aqui, mas ele está de parabéns, a escolha foi muito Rita, você tem um é. documento que tem, é, é, é, é grafado lá, Guapuã, que documento? Que é RG não? É é? O RG dela ainda tinha Guapuã, Guapuã, Guapuã, Guapuã, ó, é. oh, parabéns, hoje é que dia, é. oh, hoje nós é. já estamos... É. de setembro 2002, 2022, 2022. É o Reginaldo tá aqui é. e, 2022. e a Rita. A Rita, você que acompanhou os vídeos, ela é neta do seu Antônio Prado, que ele, o comércio dele era no fim da rua, né? É, é, exatamente. Última casa. A última casa. E ali tem os vídeos bons, você pode acompanhar. E eu vou pedir para que você reparta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no nosso canal memórias e vidas para ficar conhecido a, a, a, a região nossa, Guapuã. Hoje tem um café muito bom e aqui é um armazém, tem um outro armazém do Coca-Pec lá muito grande. E nós estamos aqui na saída. Isso aqui tudo era fácil, né? Oh, oh, Rita, muito obrigado pela atenção. E eu estou só é, registrando aqui porque eu achei essa é, ideia excelente desse armazém.